Olá, pessoal! Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô com a Fátima de Quante, incrível mãe, ativista, mãe do querido Edinho, que tem 24 anos 24. hoje, né, uhum. Fátima? E que tem muito a nos ensinar com a história dele, com a história dessa família que é incrível. Nós estamos na Holanda, em Amsterdã, nos encontramos aqui porque eles moram aqui e viemos fazer esse vídeo adaptado com o que nós conseguimos. Mas é que ela tem informações realmente muito preciosas para falar para vocês sobre autismo na vida adulta, em jovens e na adolescência. Fátima, querida! Conta um pouco pra gente da sua história, um pouquinho o dedinho, como é que ele é, como que ele era, o que, que você pode nos dizer sobre o autismo no seu filho? Bom, Maíra, em primeiro lugar, muito obrigada, né, por ter me chamado pra falar com que você, você é uma querida. Eu que agradeço, nós é... que agradecemos, né? <risos> e a vantagem de você estar aqui na Holanda, né, da gente poder se falar assim... De cara a cara. Com certeza. E a minha história com o Edinho é uma história que eu conto sempre nos, nos meus textos, é, no Instagram principalmente, em vídeos do YouTube também. Porque é uma história de uma criança que recebeu um diagnóstico de autismo severo com possível retardo mental. Era assim que se falava na época. foi em 99 e que se desenvolveu até onde ele está agora, um rapaz de 24, na faculdade, trabalhando, com carteiras de motorista, viajando sozinho para Espanha, enfim. Que querido. Participando da vida, né? Que demais. Que é um sonho para toda mãe, para todo pai, para toda família. Com altíssima funcionalidade. Com alta funcionalidade. É, então é um caso de um, autismo né que migrou entre os níveis de gravidade. Ele era severo, com diagnóstico fechado, não verbal, começou a falar com seis anos seis e meio. Seis anos e meio, as primeiras palavras. Tá. Em 10 anos, ele começou a formar frases de duas ou três palavras, tá. mas com assim a conjugação do verbo, uhum. sem conjugação do verbo, na verdade, né? tá. é, eu querer, o é Edinho querer, tá. Sabe, muito primitivo, tá. é, sem preposição. Uhum. Então, a linguagem dele, ele mesmo diz hoje em dia que foi artesanal, foi aprendida no dia a dia. Até ele fala uma deles, como ele fala hoje, o inglês, né? Que aqui todo mundo tem que saber falar inglês. Então é bilingue é. hoje, né? E traz muito pra gente uh, sobre... A, a história deles traz muito pra gente sobre o modelo ideal de cuidado e de tratamento. Porque o Edinho Com teve certeza. a sorte de ter um diagnóstico precoce. Uhum de ter intervenção intensiva, intensiva. desde muito pequeno uhum. e muito de ter bem. pais altamente conectados, capacitados, que correram atrás. Imagina há 25 anos atrás que a gente não tinha internet, a gente não tinha cursos online, a gente não tinha vídeos, a gente não tinha essa facilidade ah, que é né? hoje. Como é que você fez, Fátima? Olha, é, é muito difícil explicar, 25, quase 25 anos né, em tão pouco tempo, Sim. mas basicamente foi, você resumiu muito bem, a gente conseguiu o diagnóstico e partiu logo para busca das terapias uhum. com o que a gente tinha no momento, uhum. que era pesquisa na biblioteca, é, buscar nos hospitais pelos melhores especialistas, neurologistas, psiquiatras. É, participar de, de todos os eventos que haviam de autismo E eram poucos na minha época uhum. Então correr atrás Nós pais tivemos que correr atrás E também manter aquela, aquela força né, de família De achar que se está assim Vamos lidar e vamos fazer de tudo Para mudar o que mais precisa ser mudado Que no caso dele quando pequeno Era o comportamento muito difícil em vista do autismo severo, um comportamento muito agitado, é, ele tinha também muitas, muitas estereotipias que atrapalhavam também é, no segmento de qualquer aprendizado, de terapia, enfim. Então foi preciso muita dedicação, muito tempo, em termos de horas mesmo, com eles nas terapias e, como mãe, eu aprendendo com os terapeutas para usar em casa. Porque é uma coisa que eu sempre falo para as mães que me perguntam, é muito difícil conseguir tudo só na terapia, né Maíra? Com certeza. E você sabe disso, uhum. você está fazendo um trabalho tão bacana com os pais e mães uhum. é, em todos esses cursos para é. fazer com que desperte aquela vontade e confiança né, de fazer em casa para dar certo. É... É, eu sempre falo que eu já vi muitos casos de sucesso, muitos casos bem desenvolvidos, mas eu nunca vi um caso de sucesso que não tivesse os pais acompanhando Isso, de perto. Exatamente. E pais que estivessem de verdade um, conectados e trabalhando junto com as terapeutas. Isso. Todos os casos de sucesso tem pais muito próximos Próximas. da equipe, sabendo que fazem cursos, que se capacitam. Então eu estava conversando com a Fátima antes da gente começar o vídeo, que ela falou que por muitas vezes as terapias eram feitas durante oito horas por dia num centro que ela voltava esgotada para casa e uhum. tinha que dar continuidade em casa ainda de tudo que ela tinha visto e aprendido no centro, né? Inclusive para aproveitar esses momentos que parece que só acontecem em casa, né? A uhum. gente na terapia a gente, as pessoas, os terapeutas tentam construir aquela situação, mas em casa acontecem tantas oportunidades para nós é, trabalhar os é. nossos filhos. E se a gente descobrir isso com os é. terapeutas, é. enriquece demais esse processo de desenvolvimento. Tá, Porque vamos só falar isso, a se gente. a gente descobre isso por causa do avião e da ah, porta, tá. que isso não, não pegou com certeza no áudio. faz de novo essa última parte. Porque quando a gente descobre é, em casa que essas, esses momentos são uhum. oportunidades de, de, de estimular o desenvolvimento... Sim. Isso acontece com naturalidade quase que todo dia Isso. Então deixa até de ser uma terapia E ficar sendo quase que uma filosofia de vida é. Né? É. Aprendeu na terapia Ai, aconteceu aquela situação Vou é. lá fazer é. Deu certo hum, é. E a gente parte para a próxima. Eu sempre falo Não adianta no, a gente terceirizar para a clínica Para o terapeuta fazer Porque a maioria dos comportamentos acontecem em casa Isso E você estava falando uma coisa antes Que me deixou muito uh, sensibilizada que é que você acha que se você não tivesse feito essa terapia intensiva com ele quando ele era criança uhum. hoje com 24 25 anos ao invés dele de estar estudando economia na universidade ele provavelmente estaria de fraldas e batendo no pai na mãe eu acho que é, gente é, é, muito, deixa, é né? muito triste a gente pensar ou falar uma coisa dessas né Maíra mas eu tenho a sensação de que se eu não tivesse, tivesse feito nada, se houvesse só o amor, porque o amor é o principal, o amor tem que ter de qualquer maneira. É. Mas se fosse só isso, se não tivesse as ferramentas, as estratégias que eu aprendi, né? Com os terapeutas, com tudo que a gente fez, eu acho que ia ser muito difícil. E quando hoje em dia, acho que foi essa parte que você referiu do nosso papo, Hoje em dia, quando algumas mães me falam Sim. que os filhos estão adultos, Sim. mas ainda estão usando fralda, ou ainda estão é, passando fezes né, na parede, como é de enfeite, numa certa fase da vida dele infantil, Sim. Sim. eu fico pensando, imagina se fosse isso com ele agora, se eu não tivesse feito nada. É. A gente tem que intervir, a gente tem que fazer uso das intervenções de alguma forma. É. E de modo intensivo, porque o autismo não é algo... Que a gente faça uma vez e pronto, acabou. É, é. Não é, Maíra? É, todo, gente... dia, é, que... é todo dia. É todo dia. A palavra-chave, o segredo é a hum. consistência. Consistência. Porque vai é dar isso. errado, em algum dia a gente vai estar tá cansada, mas se insistir todos os dias. E mesmo é. que seu filho já esteja maior e esteja com esses comportamentos, ainda dá para fazer muita coisa, né, dá, Fátima? Ainda dá para mudar comportamento. Mesmo porque, e eu já escrevi também sobre isso, as bases mentais dos autistas, elas se entrelaçam muito. Por isso que o autismo é tão é, misterioso, até para quem estuda o, o é. autismo. Porque é. a gente vê, e eu trabalho com autistas adultos, né, nível 1, e às vezes a gente vê um comportamento bem mais enfim, infantil né, uhum. do que a idade cronológica. É. Esse é. tipo de... de é, desarmonia quase, né, de, de perfis sim. numa pessoa autista é bem comum. E o que, que isso quer dizer? Quando a gente começa a entender que em determinados momentos eles estão capazes de acompanhar aquela fase, uhum. aí a gente insiste mais. É quando de repente um autista de 12 anos sai da fralda, sim. Né? Ele tá, parece que estacionado naquela, isso. né, na fase da fralda, de não ser, é, da incontinência por muito tempo. É. E de repente estava ali o um momento. É. E quando o terapeuta, vocês ajudam a gente a observar o um momento... Olha, tenta agora, ou tenta isso, tenta aquilo. A gente faz isso em casa e um dia dá certo. É. Então, acho que, resumindo o nosso papo, algumas lições muito importantes e que você tem, né, que você está aqui nessa vida por algum propósito. Ah, né? A gente está aqui para alguma, alguma coisa. <risos> Eu acho que isso é uma lição de vida muito importante que você atinge muitas, milhares de famílias. Tem milhares agora assistindo a gente. E que fica, então, esse recado. Acreditem sempre nos seus filhos, junta e forças com a família, intervenção precoce, terapia, muita terapia comportamental, pais capacitados, pais junto com a criança, fazendo horas e horas por dia. A gente sabe o quanto é cansativo, uhum. a gente sabe o quanto uhum. é puxado, mas vale a pena, né, Fátia? Vale muito a pena. E eu diria também, é um trabalho de equipe, né? Maíra. E Não. equipe eu incluo pais nesse Isso. time. Pais e mães, terapeutas e, de preferência, a escola que é. a criança também é. É, frequenta, porque essa, essa trindade é. vai fazer vai trazer muita estrutura e tranquilidade para a criança autista, saber que em todos todos esses segmentos, ela está sendo recebida de uma maneira consistente, de uma uhum. maneira coerente uhum. e isso vai facilitar que ela queira aprender. Eu acho que foi o que aconteceu com Edinho, e, tanto na escola quanto com os terapeutas, em casa, ele se sentia à vontade, ele se sentia essa confiança de que outras pessoas confiavam nele Perfeito. e essa insistência né, da gente saber que vai falhar às vezes, 100 vezes antes de, de alguma coisa dar certo. É. e seguir em frente. Isso. E a é. Fátima hoje é coaching de autistas adultos. Isso. Ela tem muitas coisas para nos ensinar e ela vai fazer um próximo vídeo agora conosco sobre as técnicas usadas para crianças, para adultos, Adul. desculpa, adultos leves uhum. e leves mo moderados, moderados é, né? Gente. Moderados uhum. leves. Técnicas para melhorar a funcionalidade, a autonomia, a habilidade social. Então fica com a gente. Se você acha esse vídeo importante, dá um joinha e se inscreve no canal para receber o aviso, ativa o sininho, para receber o aviso desse nosso próximo vídeo Isso. que nós vamos gravar agora. Topa? Obrigada, Fátima. Um beijo, Não. pessoal. Até o próximo Tchau, vídeo.